Pelo visto, não é só a Amazônia que tá em chamas, não. Os mercados globais também pegaram fogo nessa sexta-feira. E quem tá ajudando a colocar ainda mais lenha nessa fogueira é ele. Não, não, não tô falando do sindicalista do boi, da bala e da bíblia, não. Eu tô falando do Donald Trump. Pois é, no dia em que os investidores estavam de olho na fala do presidente do Fed a respeito da condução das taxas de juros dos Estados Unidos, o presidente norte americano acabou roubando a cena após a China anunciar hoje pela manhã que irá sobretaxar 75 bilhões de dólares de bens comprados dos americanos como soja, petróleo e até veículos. Enfurecido em seu Twitter, Trump disse que não precisa dos chineses e conclamou as empresas norte-americanas a deixarem o país asiático, anunciando um novo aumento nas sobretaxas já existentes e elevando ainda mais a temperatura dessa guerra comercial entre os dois países, que já dura mais de 16 meses e ameaça jogar a economia mundial em recessão. Então é bom já ir se preparando, porque as coisas prometem pegar ainda mais fogo nos próximos dias. E nesse cenário incendiário, o Ibovespa derreteu hoje mais de 2%, fechando o dia aos 97.667 pontos. Em compensação, o dólar atingiu seu maior patamar em quase um ano, encerrando a semana negociado aos R$ 4,12 dos próximos dias, a dica é a mesma, fiquem de olho nos tweets do Trump. Aliás, é bom ficar de olho também na repercussão das queimadas na Amazônia e na queimação de filme internacional que Bolsonaro está promovendo para o Brasil. Lembrando que nesse final de semana teremos reunião emergencial do G7, onde será discutido justamente os incêndios na Amazônia, então fiquem ligados.